Olá, meu nome é Cristiane Araújo, eu sou fotógrafa aqui na cidade de Cabixi, Rondônia, uma cidade do interior do estado. Eu comecei a minha carreira fotográfica em 2006, onde eu fui para Goiânia e fiz o um meu primeiro curso, tudo em preto e branco, em câmera analógica, em filme preto e branco, onde eu aprendi a revelar os filmes em preto e branco. Essa aqui foi a minha primeira câmera fotográfica em, em analógica, em filme. Voltei para o meu estado, comprei a minha primeira câmera digital e em 2009 eu abri a minha lojinha de fotografia na cidade. E lá eu fazia fazia foto 3x4, fazia acompanhamento de criança, fazia gestante, é, cheguei a fazer alguns casamentos. E em 2015 eu precisava de mais conhecimento, eu percebi que eu precisava Buscar mais conhecimento que eu ainda não sabia usar, flash, tinha pavor de flash, não gostava de flash, hoje em dia algo que eu amo, algo que não me coloca medo, é flash, algo que nós virou amigos. <risos> em 2015, eu parti para a primeira foto, de, primeira feira de fotografia, a foto e a imagem, 2015. Daí em diante, eu percebi que eu, eu tinha que melhorar, eu tinha que buscar novidade, eu tinha que trazer novidade, meus clientes estavam querendo é, algo melhor. E eu, tenho, eu tinha capacidade para oferecer, mas eu precisava estudar. Eu precisava buscar mais conhecimento para oferecer algo melhor para o meu cliente. E 2015, em 2015, de antes foi abrindo para mim, workshops, esse foi o primeiro workshop Percepção, onde eu percebi que a minha cidade também é linda, que a minha cidade tem algo maravilhoso, é, tem lugares lindos que dá ensaios maravilhosos. E daí eu fui participando de vários, hoje em dia eu coleciono. Esses aqui são alguns dos, dos congressos que eu participei. Aí teve três anos consecutivos, foto, Rondônia Fotoconferência, aqui também, os três anos consecutivos que eu participei participei daí de vários workshops de iluminação, de luz de estúdio, de gestante, é, de newborn, é, casamento, <risos> criatividade, Photoshop e fui estudando. É que são algumas do, dos congressos que eu participei. Que eu guardo com muito carinho. É, faz parte da minha história. Aí acumulando vários. Conhecimento, técnicas novas, é, coisas novas, que às vezes tem no, no, perto da gente, a gente deixa passar despercebido. É, e aprender a ver isso com outro olhar, a treinar o meu olhar na fotografia, a, a, a enxergar algo que as pessoas passam despercebida no dia a dia. E eu falo que a fotografia de gestante, ela me escolheu, que daí eu fui... A primeira coisa que eu fui me destacando foi na fotografia de distante. Hoje eu tenho vários prêmios internacional e nacional na fotografia de distante. Eu tenho uma foto aqui que saiu em uma revista. E já tenho algumas fotos que saiu em vários jornais. E essa aqui saiu é em uma revista evidência. Essa foto tem selo internacional. Sou muito orgulhosa. Estou muito feliz com essa fotografia. A minha cliente também amou essa foto. E eu fico muito feliz que eu fui reconhecida também pelos meus clientes, né? Eles foram percebendo que eu tava trazendo algo novo, buscando novidade, buscando melhorar, entregar um trabalho com eficiência, um trabalho com, com carinho, com respeito à história de todos, né? De todos os, os trabalhos que eu, a história que eu conheci, entregar com, com muito carinho, muito respeito, que eu falo que é uma joia, cada história que eu entrego, cada álbum que eu entrego. E eu sou muito feliz, e muito grata, e o que eu tenho para falar, para quem tá começando na carreira fotográfica, invista em seu conhecimento. Você tendo conhecimento, você desenrola qualquer obstáculo que aparece, e você sabendo o que você quer, você buscar o equipamento é mais fácil. Eu já comprei vários equipamentos que hoje estão guardados porque eu não tinha conhecimento para usar. Eu tinha conhecimento, ah, esse é bom, vou comprar. Então, hoje em dia eu sei que equipamento eu vou precisar, em que momento eu preciso usar aquilo, entendeu? Porque eu tenho conhecimento para para usar o equipamento também. Eu não gostava de flash. Hoje é algo que me cerca, é flash. Hoje é algo que eu amo, é flash é luz, que a gente percebe que fotografia é luz e sombras. Então eu tô aqui muito grata, muito feliz, algo que eu nunca pensei foi em desistir, e é, eu sou muito grata com a fotografia, sou muito feliz com a fotografia, meus clientes ficam muito felizes quando o trabalho entregue, graças a Deus eu fico mais feliz ainda. O que eu tenho que dizer pra vocês é isso, e o que vocês quiser me procurar, eu tô aí, tô à disposição. E é isso aí. <risos> um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história. Guardo com muito, muito carinho, muito orgulho. São quase 14 anos aí de carreira. Muitas vezes não é fácil, mas é, é muito gratificante. Eu sou feliz, entrego cada trabalho que eu faço, é único. É, me gera uma alegria muito grande, então, <risos> é isso aí, muito obrigado, obrigado pela oportunidade, de estar aqui falando um pouquinho da minha história pra vocês, gratidão, tá?